Eu ficar com, com o peito aberto decote. aqui, que é isso? Com um decote, assim, ó. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo no canal Botão do Excel. Uh, você já parou para perceber que o Excel ele parece muito aquele jogo de batalha naval? Ou seja, se você indicar aí a coluna e a linha, o cruzamento dos dois, se o seu naviozinho estiver lá, ele vai afundar, certo? Mesma coisa, só que a gente vai trazer isso para um dado, para uma informação. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar aí uma das fórmulas, né, que é o PROC-V, que é uma fórmula de pesquisa e referência que a gente tem no Excel. Toca a vinheta aí que a gente vai começar o exercício com nossa base de dados de pesquisa. Sergers, alguns dos pessegers aqui. Tá, vai. Tem que alguma coisa. Então nós temos aqui uma base de dados, onde eu tenho aí alguns PCRs. Então eu tenho Paulo Pochetti, Arturzinho, eu e Raoni. Qualquer semelhança com essas informações que estão aqui, é uma mera coincidência, eu não tive nada a ver, nem quis fazer de propósito. João Botão já colocou aqui ó, uma listinha, para que Evitar erro de digitação. É só olhar o vídeo passado que eu ensino como colocar essa questão da validação de dados. Antes disso, eu só vou deixar selecionado aqui ó, e aqui eu vou começar a construir a fórmula de referência. Antes de eu aprender a fazer o PROC V, encontrar as informações respectivas ao meu endereço ia ser a partir da fórmula C. Eu não mostrei a fórmula C nos vídeos até então, mas aí ia falar assim, ó, C aqui é igual aqui, então aqui. Se não, C aqui é igual aqui, então é igual aqui. Entendeu? Não? Procura então aí no YouTube... Eu não vou fazer por fórmula C, eu vou fazer pela fórmula mais interessante que nós temos aqui, que é o PROC V igual PROC V. Procura um valor na primeira coluna à esquerda, sempre o valor que você está buscando como referência, ele tem que estar na primeira coluna à esquerda, se você utilizar o PROC V. Dê uma tabela e retorna o um valor na mesma linha de coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Mentira! Isso é se você estiver trabalhando com números. Como nós estamos utilizando o PROC V para buscar, Buscar aí informações que não são necessariamente números, ela não precisa estar em ordem crescente. Aqui. Então eu vou abrir o parênteses aqui, valor procurado. É a informação que contém nessa célula aqui. Pode ser o botão, pode ser Paulo Pochetti, que fala Mike, o homem da cobra, coloca um ponto e vírgula. O argumento de matriz tabela, pessoal, é onde Excel ele vai se posicionar para encontrar as informações, tá? Então eu seleciono a minha base como um todo, meu querido e minha querida. Ó. Selecionando bem pra caramba, né? Seleciono a base como um todo, esse mouse não tá funcionando Eu dou um ponto e vírgula. Terceiro argumento da fórmula, número, índice, coluna. Eu tô definindo esse intervalo aqui. A partir disso, eu vou espelhar ele para as outras colunas. A função que nós estamos buscando aqui é o endereço, certo? 1, 2, 3. Eu vou colocar o número 3 e vou dar um ponto e vírgula. E aí vão ter duas opções que o Excel ele coloca aí pra mim, tá? Correspondência aproximada ou Correspondência exata Eu não vou entrar em muitos detalhes agora Mas essa correspondência aproximada A gente trabalha quando eu estou falando de números E às vezes quero localizar Entre alguns, alguns intervalos de números Tá? Então no caso aí eu vou utilizar o falso E fecho o meu parênteses Vamos ver se vai estar tá funcionando Ou eu vou ter que refazer todo o vídeo de novo Surprise, motherfucker. Vamos colocar aqui Raoni, o nosso Ximbaca do P7, Rua dos Peludos. Se eu colocar aqui Paulo Pochete, vai aparecer aqui, ó, Rua dos Tagarelas. Beleza? Gostou? Eu também gostei quando vi a primeira vez, tá? Então presta atenção que agora vem a novidade pra você. Tá vendo aqui que tem o um número 3? Como hoje a minha explicação não está tão legal, acho que eu tô de ressaca do final de semana, eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Se eu inserir uma coluna aqui, inserir, que vai ser, sei lá, vai ser o complemento, complemento, Observem que minha fórmula já zerou o parâmetro endereço, ele não vai ser mais o 3, ele vai ser o quê? 1, 2, 3, 4. Ou seja, ela não funciona mais. Eu ia ter que fazer uma construção de fórmula para o número, para o endereço e para quantos campos eu tiver na minha base de dados. Tem uma fórmula muito interessante, pessoal, que se chama igual corresp. Ó. Eu vou abrir parênteses. Valor procurado. O valor que eu deixei fixo dentro da minha fórmula do PROC V foi o 3, porque eu estou procurando o campo endereço, certo? Vou dar um ponto e vir. E aqui eu vou indicar sim, matriz procurada. Eu posso encontrar o campo endereço nessa base de dados? Sim, esse será a minha matriz procurada. E eu vou dar um ponto e vírgula, tipo de correspondência. Trabalha com 1, um, 0 e menos 1. Um. Então no nosso caso aqui eu vou trabalhar com correspondência exata, que é o 0. E fecha parênteses. Quando eu der o Enter aqui, ó misteriosamente vai aparecer o número 3. E se eu digitar número aqui, o que, que é o valor que vai aparecer ali? Vai aparecer o número 4. No nosso valor que está aqui, ó número 3, nós vamos colocar o resultado da fórmula do Corresp. ou para você que já tem um pouco mais de experiência pode colocar o Corresp dentro para que ver vai dar certo também e vou dar um enter venho aqui ó Arthur, troco, tá funcionando. Se eu inserir na minha base de dados mais uma coluna aí, ó, ele já automaticamente pegou. Se eu vir aqui e digitar qualquer outra informação, ó, ele vai achar. Beleza? Gostou? A grande limitação, eu adoro quando aqui esse se troca assim do nada e eu tô falando com a câmera e eu me perco. Qual que é a limitação do PROC -V? O valor que você está procurando precisa estar exatamente na primeira coluna. Segunda limitação do PROC -V. Para que os valores sejam encontrados, eles precisam ser exclusivos na base. Se eu tiver um outro Paulo Pochete na minha base de dados, ele vai encontrar apenas o primeiro valor. Tá explicado por meu querido, que você tem RG, CPF, porque são valores teoricamente exclusivos dentro da minha base. Ah, Botão, mas e eu, se eu não tenho o uh, um valor na primeira coluna? Como é que eu faço? Dá para fazer. Eu não vou mostrar aqui, mas você pode trabalhar construindo uma fórmula de índice corresp-corresp. Se você é fresco e gosta de trabalhar com o Excel americano, é o tal do index match, que o pessoal gosta de utilizar. Não dá tempo de mostrar no vídeo de hoje, mas se vocês gostarem, eu posso mostrar em edições futuras. Acho que hoje foi o vídeo mais nerd que eu fiz até o momento. A Juliana está babando aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenha agregado alguma coisa para vocês. Então, quem curtiu, manda um salve para mim lá no Orkut e no LinkedIn. Um beijo nas meninas e um chute nos meninos. Tchau e até o próximo vídeo.